Está começando mais um vídeo no canal O Bolseiro, fale amigo e entre, este vídeo é um pouco diferente por vários motivos, mas principalmente porque estou com um cenário novo, como vocês podem notar, um pouco mais dark, talvez seja o efeito do um anel por aqui. No mês de novembro e começo de dezembro eu diminui a frequência de vídeos aqui no canal devido ao excesso de atividades, então eu precisei concluir algumas atividades para não ficar maluco, mas agora estou voltando com toda a força e com muitas novidades. Já começando por esse cenário novo, o cenário 2022, e eu também estou com alguns patrocinadores surreais. Se você também quer patrocinar o canal O Bolseiro também garantir muitos benefícios exclusivos, torne-se membro do canal. Confira esses benefícios no primeiro link da descrição. Também nesses últimos meses ocorreram algumas mudanças, inclusive a mudança de apartamento. Então eu tive que reconstruir o cenário e eu aproveitei e gravei isso para vocês no modo time-lapse. E no final eu mostro os detalhes de cada parte do cenário. Então vocês que me cobram uma Collection Shelf Tour, esse vídeo chega bem perto disso e sem mais demora vamos montar um novo cenário do bolseiro. E aí, curtiram o um novo cenário 2022? Então deixa aquele gostei, porque olha o Gandalf do like aparecendo aqui. Se você não deixar um gostei, o Gandalf vai te transformar em um sapo ou coisa pior. E se você ainda não é inscrito aqui no canal... Deixe do de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. Outra forma de patrocinar ou ajudar ao canal é comprando com os links do Bolseiro também na descrição.